Galera, como vocês sabem, dia 12 o Mercado Livre mudou, né, mais uma vez. E era uma mudança que já estava anunciada, ela foi efetivada dia 12. Vou explicar a mudança e depois eu vou colocar o meu ponto de vista do porquê da mudança. Então o que, que mudou, né? A gente teve uma mudança no tempo de despacho. E aí vamos quebrar essa mudança em dois pontos. Há um tempo atrás o Mercado Livre lançou o selo Chega Amanhã. Não atende esse selo quem está no modelo que eles chamam de dropship, que é o modelo correio tradicional, tá? Dropship é só um termo ali dentro. Mas quem já estava no ponto de envio, né, que é o places, quem já estava no coleta, que eles chamam de crossdock. E quem já estava no full, né, que aí o full acaba não indo na mão e o flex em si se tem os seus próprios selos, tá? Mas quem já estava em ponto de envio e coleta já estava acostumado a ver um horário de corte e um 97% ali que fica no nosso painel, né? Ali que a gente tem que ter 97% e tal dos envios sendo postados dentro desse período de corte. O que, que é esse período de corte? É uma garantia para o mercado livre de que eles vão conseguir coletar no mesmo dia para dar sequência dentro da linha e consequentemente prometer a chegada no dia seguinte. O selo chega amanhã, você presta esse serviço com excelência assim, né, dentro da, de uma semana, na semana seguinte você tem o selo chega amanhã a semana inteira, aí se você mantiver na outra consecutivamente, e se você não tiver um bom serviço, na outra você perde de novo, e assim era o que estava rolando. Então era opcional. Cara, quero ter o teu selo chega amanhã. Corro pra caramba, despacho tudo. Não quero ter o seu selo chegar amanhã. Não despacho, com uma coisa para trás, eu deixo. Eu coloco no outro dia de manhã. Dentro das 24 horas estava tudo normal. Então a primeira mudança que a gente tem quando a gente olha pro prazo. E aí vou fazer um adendo antes só, para quem é correio, todos os vendedores né, ali dentro, que eles chamam de não profissionais, que eles chamam de iniciantes, que não é ainda né, um vendedor profissional ali dentro, a gente tem o envio sendo feito no mesmo dia. Então se você está no correio, o despacho tem que ser feito no mesmo dia. Essa é a regra que agora foi alterada, não é mais 24 horas ali dentro, para poder colocar. Qualquer outro serviço, que seja o places ou coletas né, ali dentro. Vamos ficar em places e coletas, que flex não mudou na verdade, mas vamos ficar em places e coletas. Você vai ter um horário de corte. Você vai lá em preferências de vendas, tem ali o horário do seu envio, tá bom? E aí eles vão falar, olha, tudo que você vender, você tem que despachar até horário XYZ. Então esse é o primeiro ponto. E isso vai variar, tanto de coleta, quanto de ponto de envio dentro do seu negócio. Ali dentro, então o que, que mudou? É que antes a gente tinha 24 horas, agora não, tá bom? E se você não postar o que foi no horário de corte ali dentro, continua sendo 15% ali dentro, tá? O percentual de atraso que você pode não cumprir, mas se você não enviar no mesmo dia ali na coleta ou não enviar dentro daquele range todas as vendas até o horário X no teu ponto de envio, até o horário que ele determina no ponto de envio, vai contar como atraso. Essa é a grande mudança. E flex, continua a mesma coisa, tem que entregar no mesmo dia. Isso já estava rolando, então não teve mudança ali dentro. O é não é afetado. Qual que é a maior preocupação de todo mundo? Ponto de envio você controla um pouco mais, exceto cidades que ainda estão com um ponto de envio, que é muito raro, um ou dois só, que às vezes o cara tá fechado, aconteceu alguma coisa, mas isso daí vocês podem ir mapeando. O coleta às vezes falha com a gente, né? O coleta tem pontos que às vezes o coleta, pô, o cara não passou, pô, o cara não veio, pô, tava cheio... E etc. Qual que é a recomendação quando a gente fala no tá cheio? É você mapear no chat pra fazer e não deve contar na sua reputação, tá? E eles estão bolando lá as tecnologias deles, isso deve acontecer, para eles terem esse mapeamento de quando o cara não passou, o motorista não passou e etc. Quando envolver coleta, tá bom? Então a grande mudança é que antes você podia deixar algo pro dia seguinte, pô, tá corrido pra caramba aqui, entrou um pedido agora... Falta uma hora para o cara da coleta passar, né? ah, deixa quieto, amanhã vai. Então, isso daí vai contar atraso, não sair no mesmo dia. Então, essa foi a grande mudança do negócio. O selo chega amanhã, nada mudou. Se você tiver 97% de efetividade das suas postagens dentro desse rangezinho, você vai ter o selo chega amanhã na semana seguinte. E assim por diante, tá bom? Então, não mudou o flex. Não mudou o FULL. Na verdade, o FULL melhorou, porque tá fazendo entrega no mesmo dia em São Paulo, tá fazendo entrega no mesmo dia em Florianópolis, quando é lá de Santa Catarina, Salvador, etc. Então, isso não mudou. Não mudou o FLEX. O que mudou mesmo foi para... Correio, que tem que postar obrigatoriamente no mesmo dia agora a qualquer horário. É o mais flexível, mas é o menos relevante. Eles chamam de não profissional, né, de iniciante não profissional, robista ali. O cara que tem o um hobby de vender pelo marketplace ainda dentro do âmbito dele. Não está em todos os lugares os pontos de envio, etc. Ponto de envio e coleta. O ponto de envio tem um horário limite para levar no ponto de envio e um horário de corte que as vendas têm que ser enviadas até esse horário limite. O coleta. Tem um horário que a coleta passa e tem um horário de corte de tudo que tem que ser enviado dentro dessa coleta. Beleza? Então a regra é essa. Então o que, que o Mercado Livre quer né? que realmente a gente faça e ele quer que a gente comece a realmente focar cada vez mais? O primeiro ponto, planejamento, que é tema da nossa planning day, né? planejamento do segundo semestre, é tema do nosso planning day de quinta, sexta e sábado agora, então aproveita para não marcar bobeira. Tá? A gente vai estar junto aí três dias, a gente vai falar de todo o segundo semestre planejado, de operação, ações... Há promoções, há marketing, há tudo ali dentro para a gente poder falar. Tem muita coisa legal que a galera já preparou e que eu preparei aqui também para levar para vocês nesses três dias que a gente vai estar tá junto ali, meio período em cada dia, diretão. Tá? Além de ficar com a gravação, depois vocês também vão poder aproveitar do plane. Tá? Então aproveita lá para ter acesso. Então, esse é o ponto mais importante dessa primeira mudança.